Ela é realmente ela é mentirosa, é enganadora, é uma farsa, o que ela fez, o seu preto está fazendo com toda a gente comerciante, olha só, funcionário devemos, funcionário Destraço tão grande de administrador. Não vi até hoje, mas com dois estados. Mas eu quero falar: vamos, a fala do companheiro, mesmo, diretor, então, fala do ex-comunista, do vereador, o Michael, fala que não se vai ter novo. 100 mil, 200 mil, e aí? Não tem município que não aguenta. Não tem um recurso de rota atrás que pode chegar a quanto foi de município um que aguenta? Obras que poderiam ser feitas através de, de recurso federal, estadual, fazendo um recurso próprio, causamento. Isso aqui é uma alimentação, do vereador federal, fazendo com um recurso próprio. Isso é uma vergonha aqui lá do, do ex-governador Caça Grande, ele encaminhou recursos recurso para o norte do Estado para fazer vários orçamentos, várias fabricações com ele, E hoje, essa visitação do nosso município, que não tem responsabilidade, que não gosta do povo de cubano, como foi feito na verdade, falou a Anjo aqui na verdade, o como é eu tenho certeza disso que um o pouco mais está dando para a resposta porque essa prefeita não aparece em um vai em ela aparece, ela vai água Quando, daqui a outro, ele joga essa prefeita, isso é vergonha isso é vergonha um prefeito, um prefeito, um buscador que um não poder andar na rua de cabeça erguida não pode Vergonha, tá vergonha. E eu não fico de vergonha, não. Eu não fico de vergonha, sabe por quê? Como o vereador Geraldo falou, o vereador Geraldo falou, nós podemos andar de cabeça viva, porque nós estamos cumprindo com a nossa instituição. Nós temos que ter o nosso trabalho cobrando, fiscalizando, não está nem um documento com supostas regularidades para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Esse trabalho nós temos feito. E o que essa Administração tem feito, principalmente com uma classe de professores, é verdade, isso não pode ficar lá. Nós temos que tomar uma providência assim. Inclusive, os professores que se organizaram. Se organizaram junto com o comerciante, junto com o café, chamar a população. Porque quem está pagando tudo o preço alto é o povo de pulmão. Com essa falta de respeito, com essa responsabilidade. Mas a nossa população infelizmente, não acaba por aqui. Não acaba porque nós temos aí um ano de valente um ano para debater e discutir. mas eu acho que eu tenho quase certeza que meus vereadores da situação que existe nessa casa não terão coragem de defender a civilização. Eu creio que não. Eu creio que não. Posso até aprovar os projetos que têm um caminho, mas defender essa prefeita eu acho que fica quase impossível. Na minha opinião, no meu Agora, eu acho que é quase impossível os vereadores é da base dela para o prefeito virem de aqui defender essa administração. Assim. Aí eu falo, eu vou pagar um preço muito alto. Vou pagar um preço muito alto mesmo, porque a população está indispunada. A população não está esperando um momento que está no momento das ruas do mesmo.